aí, mais fofinho. É, não olha não. A vida de artista e pedreiro é difícil. Vem cá, como é que é essa história? buziano é assim? É. Dono de restaurante, artesão na madeira, pescador e pedreiro. Buziano, ele se vira nos, nos 30, né? Ele é pedreiro, é serbente, é bombeiro. Faz um pouco de cada coisa. Pelo menos eu, né? E Pequenas coisas eu faço. Raul, eu sou pedreiro, né? Mas dá pra fazer. Agora, artesão ali, eu mando. Agora, me diga uma coisa. Você... Aprendeu ser pedreiro como? Muita obra. Né? Vendo as pessoas fazendo obra e eu acompanhando. E acabei, acabei aprendendo um pouquinho, né? Não muito, né? Mas sei fazer um pouquinho. O pescador aprendeu como? Pescador? Meu pai era pescador, né? Então foi fácil botar um barco na água e pescar e, e era o que as pessoas mais pegavam que peixe né vinha do peixe da roça e o, qual é a técnica do pescador é. como é que você sabe se tem peixe se não tem peixe o mar tá bom se o mar não tá bom olha Jeribá a galera de Jeribá quando vai pegar o parati eles sabe a hora que o parati tá ali espanando. Então, quando o Paraty está tem a chuva, porque a chuva vem atrás do Paraty Então, ele sabe que tem a chuva. Então, ele pedra e acho a chuva e assim vão eles, né? E a, a temperatura da água, a luminosidade, vento. É a água tem que A água, a água tem que estar tá quente, né? Não muito clara para você pegar a chuva. E tem que ter um pouco do mar meio. Tem que ter um balanço. Porque ela gosta da espuma, ela gosta de ficar ali. Aí você joga ali e pega a chuva. Por que, que diz que quando está muito clara a água, porra, não dá para pescar? Que o peixe vê a rede. Porra. É lógico, ele... é como a lua, né? Com lua você não pega nada. Pelo menos uma chuva, né? Você não consegue pegar uma chuva com a lua que ela sai. Então não dá, é assim, a água muito clara, ela está te vendo, então ela sai. Tá Já teve pescador de ver aquele cardume de anchova lá embaixo, aí ele ficou nervoso, né? Uh, uh, uh. Aí quando ele chegou perto, ela enxergou, sumiu. Foi rápido. Bom, esse é o macete na pesca, e o macete de fazer artesanato com madeira. <risos> Começou na pandemia, eu já tinha uma, né, uma certa noção, né? De Você mexer aprendeu na madeira, um né? Então, começou na pandemia, eu tinha alugado o um restaurante e, e na pandemia, aí eu olhava ah, vou começar a fazer umas peças de bailarina. Né? E comecei, e hoje, e hoje deu no que deu, né? Tem lá um monstruário uma loja deu. inteira, né? você ver essa peça, essa peça aqui... Que peça? Essa peça aqui, eu achei. eu achei no o dia do me deu. Né? <risos> Aí eu falei, por que eu vou fazer essa peça? Porque eu tenho até mesmo. Sempre criativo, aproveitando a natureza. É e essas luminárias? Porque antes você não fazia ela Deixa eu botar para Luminária. Eu comecei a fazer a luminária para dar o foco na bailarina, tanto que você vê que ela parece um, um, um binóculo, não parece? É. Não. Então é para dar o foco justamente na bailarina, aí foi surgindo a ideia, aí as pessoas começaram a você não faz uma maior, aí eu a fazer aqui, ó. É aquele, aquele pauzinho do japonês. Hum. Como é que você se tornou artesão, que não é uma coisa da cultura buziana não, não, né? Trabalhar é. em madeira. Sim, madeira sim, mas essas peças... É, tem, tem ó, um mudinho fazer umas peças maravilhosas. Hum. Né, e ele praticamente era, é meu, foi meu primo né, que ele faleceu, então ele tinha umas esculturas maravilhosas. Né? E você viu ele trabalhando? Cheguei a pegar ele trabalhando, então até comprei duas peças dele, hum. né, do mudinho então ele, o trabalho dele é maravilhoso. E você se inspirou nele então? É, talvez, hum. né, porque tá no sangue, né, eu acho que tem essa... Hum. Eu chegar a fazer uma né uma peça dessa maravilhosa né Ele é linda essa peça é uma grávida né como essa aqui ó para você que né para quem quer fazer um, um casamento né, é muito bonito que você pode guardar né? o que que você mais gosta fazer trabalho na madeira Trabalhar em restaurante, ser dono de restaurante ou pescar? Que te dá mais prazer? Pescar. Pescaria para mim. Pescaria sempre o meu hobby. Eu sempre gostei de pescar. E... e agora, né, como eu descobri esse trabalho na madeira, também estou gostando muito, muito, muito, muito e... é um prazer, né? Muito gostoso. Sou empresário da, de gastronomia? Ah, eu, eu, eu gostei também quando eu trabalhei, porque conheci muita gente né, através do restaurante. Hoje eu não quero mais. Hoje eu quero paz, eu quero tranquilidade. Eu quero curtir um pouquinho. Né? Não quero mais aquela responsabilidade de você ficar preso, de você ficar né, esperando clientes. Né? E eu não quero mais Eu quero agora só curtir a minha vida. Você, pô, que é de uma família buziana, uh, tradicional, como é que você me explica uma coisa? Em Búzios eu tenho entrevistado as pessoas e eu vejo que os mais velhos eram totalmente analfabetos, ou semi-analfabetos no máximo. Os filhos semi-analfabetos e só. E os netos universitários. Como é que foi essa evolução? Melhorou muito, né, Raul? Naquela época a gente sofria muito para estudar. Né? A gente fazia, a gente estudava aqui até a sétima série, aí a gente tinha que ir para Cabo Prio para terminar né? o segundo grau, né? que não passava disso, que ninguém tinha, ninguém pegar o o Enem, acho que nem existia isso nessa época. Então era muito complicado. Apesar que na minha família, as minhas irmãs são professoras, tanto a Eliette, a Jussire, a Jussire é professora de inglês, a Endeli é professora de português. Então eu tenho três irmãs. Estudaram, se formaram né, na pedagogia. E então aí, naquela época é difícil. Então também a, o meu pai brigava muito para a gente estudar. Tanto que numa época alugou uns quartos em Cabocli para a gente ficar lá para poder estudar em Cabo Então tivemos uma época uma.. uma, uma quem, quem quisesse estudar, tinha como chegar lá. Né? Mas era mínimo aluno. É, era mínimo, né? Mas né, eu, eu vejo muita família aí que não. não é, não, não estudou também, pelo acho que financeiramente, uhum. né, porque era, era caro e, e difícil também, né? E agora? Agora tem tudo, né Raul? Agora não estuda quem não quer, né? Acho que agora eu, até o... Eu... você acha que a influência dos veranistas estrangeiros e brasileiros influenciou nessa vontade de querer ter uma formação maior? Ah, sim, sim. Tanto é que quando os argentinos, quando vieram para cá em 80, 82, então eles praticamente compraram tudo em buz. Então, você, todo buziano, sabe falar o castelhano. A maioria eles falam castelhano. E a maioria também saíram, casado com o argentino, foram embora daqui. E isso foi abrindo um campo muito grande, né? Uma, né e e, e os, o morador aqui foi vendo aquilo. O que, que eu vou ter que fazer? vou ter que estudar né, para chegar a algum lugar. Então melhorou muito, muito, muito mesmo. E hoje a gente tem aqui advogado de famílias, coisas que não tinham. Né? Tem advogado, tem arquiteto, tem engenheiro, dentista. Meu muito... sobrinho é exemplo. É, meu sobrinho é exemplo. Então, são coisas sempre arrepiado né, de falar sobre isso. Eu, o meu sonho, Raul sempre foi montar, montar, é, montar oficina, piscina, para ensinar né, o, o povo aqui, às vezes o cara, às vezes o cara não sabe nem, pra, nem colocar um, um tijolinho, se você montou piscina, você pode ter um pedreiro, um carpinteiro, um bombeiro, um soldador, então isso tudo gera emprego para essa garotada então isso seria muito bom se acontecesse aqui em hoje. Você já teve até teatro aqui na sala do lado, né? É, montei, montei, né, e, e, e até falei com uma até o Mirim, né, e o Isaac, eles gostaram muito, mas a gente, aí eu tentei, eu trabalhei, né, com, com, com o Jorge, que ele até faleceu, uma montei umas peças muito legais e foi maravilhoso, curti muito, foi, foi muito bom. Era uma coisa gostosa, né? Eu cheguei a vir ver peças aqui. Né? É, eu, ainda tenho, eu tenho umas três peças em bebê guardado. Fala tá umacradinha. Guardadinha. Ok, obrigado. Valeu.